Fala aí, família de loucos por Pudrel, tudo bem? Pessoal, eu quero te apresentar aqui essa ferramenta aqui. Essa ferramenta é um detector de linha de nível a laser. E para que, que isso serve? Eu vou te dizer daqui a pouco, mas antes de eu te falar para que, que aquela ferramenta serve, eu quero falar um negócio para você. Você já é inscrito no canal? Porque o YouTube mostra que a maioria das pessoas que assistem os vídeos... Não se inscreve no canal, não dá um like, não deixa um comentário. Pessoal, isso não custa nada, isso é de graça, né? E mais um recado aí para você: se você quiser se tornar um especialista no drywall, nós temos curso presencial e curso online, tá? Nosso curso online ainda está na promoção de 12 vezes de 19 reais, mas a partir de março, abril vai aumentar, tá bom? Então você que quiser aproveitar, Toma logo tua decisão aí, tá bom? Vamos falar ali do, do detector de linha de nível a laser. Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Esse nível a laser aqui é um nível a laser top de linha, tá? Ele é 360 tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Porém, ele ainda tem mais um recurso que eu vou mostrar aqui atrás para vocês, tá? Eu vou ligar ele aqui. Tá, você pode notar que ele tem ó, uma linha bem bacana. Tá, a linha dele é, é, é 360, tanto na vertical quanto na horizontal. Mas dá uma olhada aqui agora. Fica olhando aqui, pessoal. Bota bem aqui pertinho. Isso ficou olhando. Vai acender uma luzinha azul aqui. Tá, tá vendo essa luzinha azul que acendeu aqui. Essa luz aqui é uma função que ele tem é, que faz com que, quando você está você vendo, pessoal, mostra aqui, Edu, ó você está vendo que enxerga super bem, ó. em lugar fechado, o nível a laser enxerga super bem, porém, para você que trabalha fazendo fachada, você que trabalha em área externa, steel frame, por exemplo, você sabe que na claridade o nível a laser já não alcança, a luz já não dá para ver em lugares abertos. Então é para isso que serve o detector do nível a para poder te dizer aonde essa linha está pegando quando você está trabalhando numa área aberta. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês agora ele funcionando aqui dentro e depois eu vou mostrar pra vocês ele lá na área externa, tá? Mas vai dando like aí enquanto é isso, tá bom? Vai dando like aí pra ajudar o canal. Deixa eu vir pra cá. Vou pendurar ele aqui, ó. Tá? Pendurei ele aqui. Agora vem pra cá, Duda. aqui, vem, vem pertinho aqui, pessoal, aqui eu ligo tá aqui tem a função sonora tá ok tá, liguei ele aqui tem uma luzinha aqui também que acende aqui e tal, agora pessoal olha bem tá vendo essa linha aqui quando a linha do nível a laser bater nessa linha aqui ele vai apitar ou ele vai sinalizar, tá? Essa linha aqui ele vai sinalizar e vai me avisar. Então o que que eu faço? Eu vou lá e risco nessa linha aqui para poder saber que eu tô no lugar certo. Ó, ó já começou a fazer o barulho. Ó. Vem cá, Duda. Tá vendo aqui? A linha tá não tá batendo aqui, né? A linha tá acima. Então ele tá mandando, ó, a seta tá mandando eu subir. Se eu subir demais, pessoal, olha só, a linha vai mandar eu descer. Então o que que eu faço? Eu vou alinhando, ó, vou alinhando. Quando chega no momento certo, que a linha tá certa, aquela linha lá, ela fica certinha. Deixa eu desligar o som aqui, pessoal. Tá vendo? A linha fica certinha. Se eu subir, ó. Ela manda eu descer, tá vendo a seta aqui mandando eu descer? Se eu descer demais, a seta manda eu subir. Quando eu chego no ponto certo do nível a laser, ela vai fazer a linha ficar reta, ó. A linha fica retinha aqui, tá pegando bem, Duda? Uhum. Tá? Então, pessoal, isso funciona também no claro, tá? Vamos testar isso lá fora, lá na claridade, para ver se dá certo? Vamos ah. lá. Deixa eu desligar ele aqui. Olha. Pessoal, agora eu tô aqui na área externa, tá? Eu tô aqui na rua E vocês podem ver, mostra ali, Duda Olha só, aqui tá pegando, né? Aqui tá pegando, dá pra ver ainda aqui a luz Mas vem andando pra cá, Duda Pra cá já não pega, pessoal Vem, vem, Duda Agora mostra lá, Duda, a distância lá ó. Então vamos embora. Vamos, vamos pessoal agora eu vou ligar aqui tá ó como é que detecta pessoal ó. tá detectando ele tá mandando eu descer o, o, o nível a laser mas tu olha pessoal ó não tem luz nenhuma e aí eu vou descer aqui eu vou afrouxar aqui ó Ali é tudo? Tá não, não. Ah não, não. Tá mandando é subir, perdão Eu que fiz besteira aqui Tá mandando descer agora, ó oh, Ó, Deixa eu tirar o som. Tá vendo, pessoal? Ó. Alinhou. Alinhou, tá vendo? Mesmo essa distância. Mostra pra lá, Duda, a distância. Vamos ver se continua pegando se a gente for pra mais longe. Vamos ver, Duda. Então vamos ver aqui. começou pegar não foi claro aqui achei mais frescar o portão é. deixa eu enxergar o som aqui ó pessoal Voltou a pegar aqui, aqui tá pegando, mostra a distância daqui para lá, Duda. ver o nível a laser direito. E mostra ali, a, o nível a laser, ó. Mostra o nível a laser. Então, é possível tu utilizar o nível a laser no claro, tá? No claro, e você conseguir bater a, a, a, o nível a laser utilizando essa ferramenta, tá bom? Vamos lá para dentro para gente finalizar o vídeo, pessoal, tá aí ó. Um nível a laser é, com qualidade com preço barato. Tá bom. É, e o que, que eu vou falar para você? Ele tem essa função aqui, né? Que serve para trabalhar com essa outra função aqui. Tá. Só que eu quero te dizer o que, pessoal, isso, essa peça aqui. Esse detector aqui de, do nível laser, da linha do nível laser, ele só pega em alguns tipos de nível laser, que tiver essa função aqui, tá? E além disso, pessoal, isso aqui só é válido para quem trabalha com áreas externas, faz conta. Alguém que vai fazer a fundação de uma casa, vai começar a acabar a sapata, vai fazer o baldrame, né? Isso aqui é útil. Vai fazer, de repente, um... um, um um, uma, uma casa de steel frame, tá trabalhando na área externa, vai fazer uma fachada, colocar cerâmica numa, fa, numa fachada. Nessas situações, assim, compensa muito, tá bom? É, e é um produto aí também top de linha, tá ok? Então fica essa dica aí para você, de repente você que... Lá fora nós conseguimos pegar uma distância enorme, em torno mais ou menos de uns 16 a 20 metros, tá bom? E outra coisa, pessoal, numa área interna, esse nível ali, esse aqui, tu pode contar que ele vai pegar acima de 30 metros tranquilamente. Então, não precisa do detector de metal em área interna, tá bom? Fica essa dica aí para você, que como eu, é louco por drywall. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se não deixou o like, deixa o like. Afinal... Você é da família do jogo de